Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o seu Chichi, trazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos Rapaziada, deixa o like se inscreve no canal e hoje eu vou estar tá trazendo um... as melhores armas aqui do servidor Cara, se você ainda não é, tá inscrito no canal, peço pra você se inscrever aí, né? E deixar o seu like, o comentário também, que é muito importante pra mim saber que você não é um fantasma Que só assiste o vídeo e sai fora, deixa o seu comentário aí E aí, galera, pra quem não tá jogando servidor, o link tá na descrição Mano, tem muita coisa da hora, eu vou mostrar aqui nesse vídeo E fica comigo aí até o final pra você ver qual é as melhores armas Vamos já começar mostrando as armas aqui Eu selecionei eu algumas armas que tem aqui no servidor Que pode ser considerada as melhores armas do servidor Ignora o nome aqui <risos> É, nego cheiroso Mas enfim Cara, a primeira arma que eu vou estar mostrando pra vocês é a bumerangue Essa arma é adquirida no VIP É uma arma muito boa ela dá 285 de dano e atributo ela dá 388, é considerada uma arma muito boa aqui dentro do servidor também. E tem uma arma que é totalmente para free, que ainda vem no evento entende tem missão permanente, que é o canhão de abóbora de 800 de atributo. Só é pra vocês terem noção, essa arma é considerada muito boa aqui dentro do servidor. É, tanto que é para pre é, paint to win, como que vocês falam, né, e play free. Tanto pra os dois lados, muito boa mesmo, pra vocês terem noção. Tem a arma aqui do Super Pirulito, essa arma Super Pirulito ela vem aqui também no pacote VIP É uma arma muito boa, eu me surpreendi com ela pra falar a verdade Eu não vou estar testando essas armas, beleza galera? Eu vou deixar elas aqui, se você tem interesse em adquirir uma Tanto que você pode fazer as missões dentro do servidor, precisa adquirir uma Ou você pode fazer o seguinte, você pode entrar aqui no servidor e adquirir uma VIPzinha, tudo bem? Essa VIP aqui que vem, essa arma é bem baratinha, 25 reais Daí vem isso aqui, vem super pedra, vem escudo do Capitão América Vem umas coisinhas da hora, o link tá aí do site tá na descrição também É uma arma muito boa pra quem já jogou com ela aqui dentro do servidor E agora vamos ter aqui ó, as últimas armas aqui né Eu vou classificar as melhores armas aqui daqui a pouco Agora tem um Cetro de Gelo Muita gente gosta dele porque é bem apelão e também é bem bonito, querendo ou não É uma arma muito boa, dá 368 de dano é um pouquinho mais fraca né mano, querendo ou não, que o pirulito Ou não, é um pouquinho mais forte, é um pouquinho mais forte Mas de agilidade o pirulito tem é mais né, tem 500 é e... De... É, não sei como que dá pra considerar né cara Mas é uma arma muito boa, ela é tá enquadrada no, prim... é... no quarto lugar mais ou menos Em terceiro, é... Em... quarto lugar Vamos deixar essas aqui pra... é... quarto lugar e o restante das outras aqui a gente pode colocar em primeiro, segundo, terceiro. Ó, terceiro vai ficar em. É, o canhão de abóbora em terceiro lugar. O matador de boot vai ficar em segundo lugar. Por quê? Porque é uma arma muito apelona, cara. Além de tudo, ela dá 320 de dano e 850 de atributo. É uma arma que é cobiçada pelo fato dela querer ser poltridente. Ela, mano, as missões que eu coloquei e pelos itens que eu coloquei, que vê nos drops, que eu já vou mostrar pra vocês, entrou muita coisa nova. Para quem tá acompanhando, que vê o Discord, tá acompanhando o WhatsApp, o restante das redes sociais do servidor, tanto que do canal também, tá acompanhando o que, que tá tendo as mudanças, devagarzinho. Os play tá devagar, mano, tá bem devagar. Mas tá tendo mudança, mesmo com um pouco play. Enfim, mas tem a Matador de Boot, que vai ficar no segundo lugar, devido ao dano e o atributo. E também quer ver o potencial que ela tem No pool Agora o primeiro lugar eu vou deixar pra Deus o sortudo Essa é uma arma muito boa Ela dá 350 de dano E ataque e agilidade Sorte e defesa também, né? Ela dá, quer ver, um k de atributo É uma arma VIP Ela vem num VIP que vem mais caro do servidor Que é um VIP de 350 reais É um VIP bem carinho, né? Mas pela quantidade de itens que vem É só você entrando no site pra você ver é um item que baseia pelo que que vai vir, entendeu? Não é o que que... Se fosse só arma, seria bem caro. Mas como não é só arma, então o VIP tá bem acessível. O dano dela é 350, essa arma aqui é a pelona. Tanto que o top 1, top 2, tá com essa arma. Cara, o jogo tá essencial, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês os drops novos que eu coloquei aqui. As missões novas que eu coloquei. Essa conta aqui é só pra me mostrar essas armas. Vou usar esse XP aqui, ó. Nível 19, você não vai conseguir olhar as missões que tem. Mas, quer dizer, as missões que eu adicionei Tem umas que é nível 35 Outras que é nível 40, mais ou menos Mas enfim você vai upando conforme ele tá indo Beleza, deixa eu pegar essas missões aqui Agora vamos descer aqui, ó Tem um pet novo, que é o pet da Rena E dá 10k de atributo É um pet bem apelão, mano nem, é, nem VIP tem, pra falar a verdade é, O que mais? Tem que ver a, a hora de mudar de estilo Que quer ver também Dá umas roupas de 120 de armadura Dá um, ó lá, padrão de fogo Essa asa aqui de 60 de atributo Tem, ó, conquista seu kit figura Que essas figuras que vai vir aqui ver futuramente aí Você precisa fazer 500 PVP para poder pegar ela E pegar 50 trapos Vocês vão entender porque que serve esse trapo aqui Conquista o pet novo Ó, todo dia se você fazer um castelo sombrio Um castelo, não, um castelo sombrio normal O difícil, o avançado, você ganha um trapo esse trapo, no final, ele vai servir pra isso aqui, ó Ó, pra coletar cupom, galera Pra você ter 250k de cupom Você precisa fazer 50 GVG Fechou? O que mais? Tem essas coisinhas aqui, ó Pra você fazer Quando você vai fazendo PVP, você vai pegando muitas missões, mano Tem cobra antiga Várias missões, várias e Já adicionou muita missão para os caras não falar da jeito assim Não, mano, não tem missão pra fazer Não tem objetivo no servidor Agora tem, e o objetivo é grande Então, agora eu vou mostrar pra vocês as missões que a gente fez Que essas aqui tá da hora Missão de consumo: que É a missão de que você vai, ó. Basicamente você vai consumir, vamos supor, você vai PVP. Consumiu 2kk de cupom, você vai coletar essa missão. Esses magmas aqui, você vai perguntar pra que, que serve: fazer fusão, pra você pegar uns itens da hora. Tarefa de consumo também: que você é, vai vir algumas coisinhas da hora, como pedra aqui de Dora, a, a roupa, chapéu e arma, né? No caso, PVP, pra você pegar XP de pedra e também 4 pedras de é, mágica imagem, né, que no caso você quer ver que as pedrinhas que você coloca lá, dá um, dá um atributo da hora Ah, detalhe, abre de um em uma para não bugar Atividade potencial, que no caso você vai coletar, ó, vai fazer 50 combates competitivo Depois você vai, querer fazer mais 100 combates Depois ó, juntar 50 ventilador preto, trocar por essa daqui Daí beleza, você vai vir para quarta Vai fazer mais 100 combates competitivos. Para dropar 5 ven é, ventilador amarelo. E depois, ó, ventilador amarelo você vai ter que trocar. Entendeu? Para aquele ventilador vermelho. E no final você vai trocar os ventilador Por essa baratinha, esse inseto aqui. <risos> da horinha Daí, depois desse inseto você vai ter de vir para cá. Para fazer 200 combates competitivos. Que no caso é de GVG. E no final você vai pegar aqui, ó um potencial prêmio. Tem uma quantidade que eu acho que é 7 ou 10 potencial prêmio. Mano, só sei que tá muito esse Potencial aqui dá 400 de atributo dá 300 de atributo, entendeu? Muito bom. Mano. Muito bom mesmo. Mas você observa você o planejamento dessa missão, como que ela começa e o final dela. Muito elaborada, eu mesmo evaborei e finalizei, ficou bem da hora. Eu gostei muito. Tem um PVP aqui. Tem várias coisinhas. E é isso, né, galera? Agora eu vou upar aqui. Pra vocês verem. Vou pegar, usar 80 XP. Vou mostrar pra vocês que no nível 35 já vai aparecer mais missão pra você. Aí, beleza, já apareceu uma missão aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, tranquilo. Qual missão? Aqui, ó. Missão... Agora é a missão que vê você vai recarregar no jogo e vai ter ó tem troca de trapo. a troca de trapa pra isso que serve galera pra você pegar um canhão de abóbora permanente 150 trapos beleza ó para você fazer uma recarga de 3kk você vai ganhar uma arma dessa entendeu se você fosse fazer a recarga sozinha vocês vai ver aí no VIP vocês tem que entrar no site para poder ver o que fica melhor para vocês entendeu Daí tem a recarga de 40kk, que no caso você pode escolher uma arma dessa daqui Essa arma não é igual aquela que eu mostrei pra vocês, ela já tem um dano de 302 e 655 de atributo Fechou? É uma arma muito boa, daí você pode... Você fez 40kk de recarga, é uma recarga máxima Daí você pode querer escolher uma arma matador de boot Caso você fosse fazer só os 40kk, você ia fazer os 40kk puro Mas eu coloquei essa missão pra você poder pegar uma arma dessa daqui Que é avaliada em 150 reais, né? Tipo... No caso, se você fosse pegar os 40 kk mais a arma Ia sair bem mais caro, entendeu? Aí você vocês tem de ver certinho o que fica melhor no seu bolso Também tem a missão, ó, a recarrega de 250k Que no caso é a 10 reais Você pode ganhar 2k de super pedra Um escudo do Capitão América Você pode acumular é, você pode recarregar 1kk E ganhar 4k de exame, 4k de escudo de luta é além de tudo, pode ganhar um fantasma Que é um terno Da hora demais, 35 de tributo Ó, Deixa eu ver aqui, tarefa de consumo Acho que eu já mostrei tudo Uma aqui que eu acho que aqui deve ter mais Aí, ó, tem até as missãozinhas aqui Que você pega, quer ver, cabeça de, de boi, lança É, bumerangue Tem muita missãozinha da hora Tem essas missãozinhas aqui, ó, pra coletar Você coleta aqui é pra você que é novato Você pode entrar aqui, ó coletar essas missãozinhas aqui, ó, galera ó. Daí já vou mostrar aqui pra vocês Olha o tanto de coisa que vem Vou mostrar aqui no correio mesmo. Aí, beleza? Olha o tanto de coisa que vem. Já dá pra você ficar bem forte, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver uma quantidade de views e likes favorável pra mim poder gravar outro vídeo aqui é, relacionado a esse assunto. De melhores armas, o que, que eu faço? vou lá e testo arma uma por uma. PVP, instância. Ah, lembrando bem, eu tava falando de instância. É a instância o que quer ver. Eu peguei. Lembrando bem, a instância aqui que foi mudada os drops. Foi que eu ver o corsário. Deixa eu colocar uma arma aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar a de loot. Só pra dar uma... Mostradinha aqui pra vocês. Tem itens muito fortes né? O de 800 de atributos. corsário tá da hora. Mas ele tá bem fortinho, viu? Não tá dando pra passar sem assim de primeira não, galera. Tem que juntar uma equipe aí e tentar passar. É, faz parte. Eu tô fraquinho, só tinha uma arminha mesmo. Não aguenta não. Mas enfim... Se você quiser entrar, o link está na descrição. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu Tietê. E falou!